A Gameloft está soltando algumas informações sobre a nova atualização 15 do Modern Combat 5 e dentre essas atualizações está um novo mapa, museu, como apelidado na própria página. De fundo está rolando alguns screenshots e o que podemos ver é que aparentemente o mapa verá duas grandes áreas de combate e um corredorzão aí, parecido com o tempo extra e as imagens conceituais estão bastante bonitas alguns especulam que para entrar esse mapa algum outro mapa vai ter que sair muitos falam sobre ruas e etc bom, eu pesquisei e não achei nenhuma informação referente então tratam-se apenas de especulações se você tem alguma fonte oficial sobre a retirada do mapa-ruas, comenta aqui, deixa o link para eu visualizar e fazer um vídeo posterior aí com essa errata. Caso contrário, apenas especulações, então resta nós aguardarmos aí a atualização oficial e ver na prática o que será feito. Se você curtiu essa notícia, deixe seu like, comente e se inscreva no canal ativando o sininho. Mas é isso, tamo junto, eu fui!